Acho que a gente segue falando né, sobre essas questões que acabam permeando né, a liderança feminina, por muitas vezes passam por questões de inclusão. E aí eu vou convidar, então, para conversar com a gente a Elis e a Gisele, onde a gente vai trazer o tema networking, que também é um tema super importante e, e já veio na fala, né, até da Ana, né, como uma forma que que é importante a mulher fazer network né, para conseguir seu espaço. Então, o nosso tema vem com como as conexões podem ajudar a construir relações profissionais significativas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Vou começar com a Elisa, então. Olá. <risos> Elisa, eu queria pegar um pouco da tua experiência né, como empreendedora, né? Como é que tu percebe essa questão do network? Como é que tu vive o teu network? Né? Sendo empreendedora, tendo uma empresa onde tu trabalha praticamente sozinha né? Então, Como é que tu mantém antigo e ainda consegue converter essas oportunidades em negócios? Gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência pra gente Tá é, Como... Primeiro, boa noite, né? Obrigada por estar aqui, obrigado pela oportunidade e puxando lá o gancho da Ana Maria, que ela falou que a gente tem essa dificuldade do networking, né? E o nosso viés inconsciente de que é, se eu estou fazendo network parece que eu estou roubando alguma coisa daquela pessoa, né? Pegando alguma coisa ou sendo... É, me apropriando de algo, né? Então eu também tinha essa questão, assim, de que ah, eu vou, vou conectar com aquela pessoa só porque eu preciso dela. E de que forma que eu vou fazer isso, né? Mas aí quando eu comecei a minha empresa, a minha urgência, eu trabalho com marketing digital para pequenos negócios e para pessoas. Então, eu comecei há cinco anos, mais ou menos, e eu não tinha muito dinheiro para investir em marketing. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei da forma do marketing orgânico e ativei a minha rede de relacionamentos. É, eu tive a vantagem de sempre me relacionar bem com as pessoas. Então eu fui ao longo da minha carreira, né, nas empresas que eu trabalhava, eu saía, mas eu mantinha o contato, mantinha aquelas pessoas nas minhas redes sociais, é, tinha alguma forma de, de ainda ser lembrada por elas e de lembrar delas às vezes. Assim. Então eu tenho uma facilidade de me relacionar e aí eu usei isso a meu favor. Então, quando eu comecei a empresa, o que, que eu fiz? Eu usei as minhas redes sociais para divulgar aquilo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a contar para as pessoas o trabalho que eu fazia, é, produzir conteúdo sobre isso. Aí, cada vez que eu fazia um trabalho novo, eu publicava esse trabalho e fui é, contando para as pessoas. E aí, eu fui ativando a minha rede, fazendo as pessoas perceberem o que eu estava fazendo. E a partir disso, elas começaram ou a me procurar, porque elas precisavam do meu serviço, ou a me indicar para alguém. Então, isso foi assim, é bem... É a forma, inclusive, como eu mantenho a minha empresa ativa até hoje, né? Vem muito de indicação e de pessoas que já me conhecem de outras empresas e de outros lugares. E aí, elas... É, nesses cinco anos, eu consegui mais de 100 clientes desta forma. Então, 100... Pagar por marketing, né? Não que isso seja errado, é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Então eu tinha que usar aquilo que eu tinha às mãos, né? E uma outra forma também foi produzindo eventos. Eu gosto muito, faz parte da minha área, né? E eu comecei a produzir eventos de forma voluntária. E nesses eventos, às vezes eventos que nem eram necessariamente de comunicação, mas que eram por exemplo, para jovens para né, jovens que vão entrar no mercado de trabalho, ou para mães, tem um evento super legal que chama Ser Mãe, e nesses eventos eu contava o que eu fazia e aproveitava para conhecer mais pessoas, para me conectar com elas ali na hora do café, antes ou depois de uma palestra, com palestrantes, então, desta forma, eu fui é, primeiro me conectando com as pessoas e depois quando Às vezes, quando eu preciso de uma indicação ou de alguma coisa, eu aciono aquela pessoa. E muitas vezes, quando eu me lembro dela também, eu indico uma vaga de trabalho, eu indico um outro colega para fazer um trabalho. Né? Eu indico, é, quando eles pedem lá, pra, é, que precisam de alguma coisa, né às vezes a pessoa posta ali na rede social que está procurando alguma coisa, eu estou sempre ali tentando ajudar de alguma forma. É? É dessa forma, a gente vai, vai conectando com as pessoas. Eu quero aproveitar e vou puxar também a Gi, a Gisele, para a nossa conversa aqui. Né? Porque é tão importante a gente trazer também né, os lados positivos e como, e como dá né, para fazer network, como dá para a gente colocar uh, a nossa vontade e, e, e as conversas a nosso favor. Vou pedir para que vocês consigam trazer para a gente, né, alinhando nessa, já do que a Elise falou, de, de cases de sucesso de vocês utilizando o networking. Como é que vocês vivenciaram isso e, e como é que isso dá né, para a gente continuar investindo, que isso traga um resultado positivo? Tu consegue nos contar um pouco, Gi? Tem que abrir seu microfone, Gi. Boa noite, gente. É, eu, como boa geminiana, né? Eu acho que o network é um dos meus, <risos> dos meus principais, assim, eu acho que skills, assim, porque eu gosto muito, eu acho que o network, ele começa é, dentro de uma, sempre uma boa conversa, né? Eu acho que a chance de a gente ampliar a nossa rede de conhecimento, de contato, é sempre conversando, né? E, como a Fran comentou sobre um case de sucesso de network, eu acho que eu tive uma grande lição assim, de humildade e de empatia e isso, isso há 20 anos atrás, quando eu estava no início da minha busca né, pelo primeiro estágio e tal, e me veio uma primeira é, oportunidade de network. Foi muito engraçado. Eu estava de férias, né, assim, da faculdade, e eu tinha conhecido uma pessoa super bacana, que né, era namorada de um amigo meu, numa férias de verão, a gente chegou e ela me ligou, vamos para o Itália? Falei, nossa, vamos. E fomos lá para o e IEL, tudo que vocês imaginem e tal. E eu estava junto com ela e a gente foi conversando sobre esse tema tal. E ela fazia dois cursos, Economia e Jornalismo. E eu fazia publicidade. E a gente estava lá e, de repente, ela pegou uma vaga. E quando ela pegou essa vaga, ela foi tão, assim... Ela tinha duas oportunidades, né? Ela pegou, tinha duas para ela e para mim não tinha nada, porque Brasil, eu morava em Brasília na época, era super difícil uma vaga de publicidade. E ela pegou uma vaga que era meio economia, administração, mas era meio marketing. E aí estava junto, eu peguei uma vaga para mim, falou, vamos ligar e já vamos lá para as entrevistas. E ela tava do meu lado e ela ligou para a empresa e falou assim: olha, eu queria já marcar, tal, tá, a entrevista, tudo. Aí a pessoa de RH foi falando com ela. E quando a gente já tinha conversado sobre o que eu queria, tal, tudo que a pessoa falava para ela, ela me via na vaga. Eu Acho que na cabeça dela ela me via na vaga. E aí ela teve uma assim, teve uma sacada assim tão interessante de uma mesma hora que ela falou assim, ah, então tá, eu vou aí de tarde às 14 horas. Ela, na mesma hora ela falou, ok, falou assim, mas eu queria levar uma amiga, porque eu acho que ela tem o perfil da vaga, eu gostaria que ela fosse comigo, ela tá aqui comigo tá? Eu não pegou a vaga pelo, pelo CEE, mas eu queria que ela fosse, porque eu acho que ela tem o perfil da vaga, e gostaria se, se ela pudesse ir. Então, assim, eu fiquei espantada no primeiro momento, porque realmente ali não tinha nenhum tipo de competição, era uma questão, assim, muito de, de ela entender mesmo que tinha mais a ver com ela do que comigo, mas ela tinha que ir lá, porque ela também tinha que passar por aquele processo. E resumindo, assim, acabou que eu fui... Ela acabou optando, por ela queria uma outra vaga mesmo, então ela acabou entrando no, na outra vaga, e eu entrei na vaga dela. Que seria assim, então, o que eu acho no site de network, depois isso me, me trouxe assim é uma uma experiência muito positiva, assim de sempre ter esse olhar para o outro. Né? Então, assim é, de uma situação ali que eu vivi com ela, talvez eu nunca teria entrado na empresa que eu entrei, foi a empresa que eu mais amei trabalhar, né, que eu tive uma super oportunidade, que eu fui, assim, tive a primeira empatia direto com a, com a pessoa que me contratou, né, que depois virou, assim, minha grande amiga de anos, madrinha do meu filho, e assim foi. Então, assim, aquele momento, aquela pessoa para mim foi um anjo para eu entrar naquilo que eu gostava, que eu amo, que foi minha empresa de telecom, que eu fiquei quase sete anos trabalhando lá e só saímos porque ela foi privatizada, enfim, mas assim, esse para mim foi, assim, ponto auge do network. A pessoa entender você e conseguir ter você na, na cabeça, foi como a Elis falou, se em algum momento alguém vier com uma vaga que eu, às vezes não eu, eu participe vejo que não é para mim, a gente ter também essa disponibilidade de se colocar pela pessoa, de colocar uma pessoa que realmente seja é, o perfil daquilo. Né? E assim, tem pessoas que acabam a conversa ali, né? tipo, ah, eu não vou nem é, indicar ou pensar, então eu aprendi que se eu tivesse essa oportunidade, eu sempre tento fazer dessa forma, né, então para mim esse network eu acho que é uma via de mão dupla, né, algo que a gente precisa sempre oferecer e compartilhar, então para mim esse é um dos casos que eu acho que a gente tem que levar assim a vida, né, sempre alguém tem que ter um olhar diferente, para que possa ajudar o outro. Porque o network, eu acho que é isso, né? Conseguir identificar uma oportunidade que se encaixe em quem conseguiu oferecer. E depois é o ciclo, né? O que a gente faz para um, volta para a gente. Então, eu acho que há 20 anos eu tô tentando fazer algo para agradecer né, essa pessoa que fez por mim. assim. Então, esse eu acho que é um case para mim que ficou marcado. Hoje a gente se conheceu em Brasília. Olha lá. Essa pessoa proporcionou, a gente se conheceu, olha só. Exatamente. É, e assim, é engraçado que hoje eu morro de, de dó porque eu não tenho contato com ela. A né? gente acabou assim que tão antes que aparecem mesmo na nossa vida, né? Tipo, a gente tinha super contato de repente a gente se perdeu. Mas assim. Eu sempre agradeço porque ela conseguiu fazer muito pela minha vida. Assim, vou, ainda vou tentar encontrá-la. <risos> Eu sei que ela tá, mas não tenho tanto contato. Mas ela fez muito bem, pelo uma, um ato de, de humildade mesmo, né? E empatia e sororidade também, né? Também. Não e a, e a Roberta está aí também, minha primeira chefe. <risos> <Sabe>? <risos> muito bom. <risos> não sei se Elisa deseja compartilhar também. Ah, eu uma também, é, que é bem essa questão de dar para receber, né? É, tem um, um evento em São Paulo que a é, chama RP Week, que é uma semana de comunicação, de palestras, workshops, etc. E aí, em 2016, eu participei desse evento como voluntária. Eu me voluntariei para ir trabalhar, então eu paguei minha passagem. Na, é, na época, não pagava hospedagem e voltava todos os dias, mas paguei é, passagem, alimentação, etc. E trabalhei como voluntária na produção do evento, que o evento é um evento sem fins lucrativos. E o meu objetivo na época era me aproximar das pessoas que são da organização e aprender também, né? Que aí eu participava das palestras, tinha contato com os palestrantes, conhecia gente do país todo. Então, essa assim, é uma super oportunidade de network. E aí já fica a dica, quando vocês forem para eventos, saiam dos seus grupinhos, né? Das pessoas que vocês já conhecem e vão se apresentar para pessoas que vocês ainda não conhecem. E aí, nesse evento, eu fui voluntária por três anos seguidos. Nesse primeiro ano, eu estava amamentando ainda, então era por isso que eu voltava de São Paulo. Eu moro no sul de Minas, então dá mais ou menos duas horas e meia de viagem. E eu conheci uma das, das organizadoras, e ela, na época, estava montando uma agência, ela tem um, um, um método próprio de marketing, que ela une marketing em relações públicas. E aí agora, em 2020, né, quatro anos depois, a gente está em contato novamente, não temos o evento esse ano, infelizmente, mas estamos em contato novamente porque ela vai me colocar como MVP de, de um projeto que ela tá, que ela quer expandir o método e aí eu vou entrar então para trabalhar e agora de forma remunerada, né, pra, pra colocar o método dela em prática. Então, assim, às vezes demora um pouco, né, para as coisas voltarem. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa de graça e aí falar, o que, que eu estou ganhando com isso? Então, existem várias coisas, né, assim, além de todas as pessoas que eu conheci, do, da, do, do aprendizado que eu tive, eu ainda agora tenho uma oportunidade remunerada. Então, é, é a longo prazo também, né, nem sempre você vai conhecer a pessoa no evento hoje e amanhã ela vai te indicar para uma para alguma vaga, vou te indicar um cliente, etc. É uma coisa que a gente tem que manter sempre, assim, né? Tem que é, manter, sempre atualizar, né? Sempre próximo de alguma forma, mesmo que seja pelas redes sociais. Com, curtindo, compartilhando, comentando os posts das pessoas, mas fazendo com que elas lembrem da gente. É verdade, é verdade. <risos> Queria convidar vocês para deixar então dicas gerais e dicas práticas, né, para quem deseja fomentar sua rede de network, quem deseja iniciar uma rede de networking. Quais são as dicas que vocês dão? Vai tá comentar ali, eu falar. <risos> Pode ir. É, então, eu tenho já tive, assim, várias situações, né, de, a gente também no curso, estuda muito isso, né, quais são os tipos de network, né, então, assim, tem dos amigos, tem, tem da, né, da a parte empresarial, né? como ele falou, a parte também de, de é, network, assim, tipo, estratégico, né, e aí, pelo que eu, que eu fui vendo, assim, é, eu fiz vários, né, mas, assim, o que eu tenho mais tentado me reorganizar e tentando também nesse, tudo que a gente falou para trás, que as meninas comentaram, é como a gente se reorganiza e define quem são as pessoas estratégicas que a gente quer se aliar, né, e, e como a gente se alia a eles, assim, é, dentro do meio corporativo, né, então, assim, a gente teve nesse momento de discussões nossas dentro do, do curso, e às vezes, assim, uma a gente quer até a página 5, né, a gente está ali, porque a gente precisa mesmo ter esse network com eles, enfim, através de, de, de um trabalho. A gente concordando ou não, a gente tem que se aliar em algum momento ali e fazer a coisa acontecer. E outro a gente quer tornar aquilo ali assim, eterno, pessoas que a gente admira, que a gente gosta, né? Então, o que que eu tenho tentado, assim, é, é, ao longo desses 20 anos, que eu deixo as dicas, assim, é ou a gente não perder o contato com as pessoas que a gente realmente acha que são relevantes, né? Ou, às vezes, quando a gente precisa também de pessoas que a gente, às vezes, nem conheça, né? Eu hoje me vejo assim em situações que eu estou entrando em contato com pessoas que eu não conheço. Eu não tenho assim uma coisa que eu falo, não pode, a gente não pode ter vergonha, né? Eu tinha muita vergonha de escrever, perguntar, me apresentar, estou aqui. Será que a pessoa vai achar de mim? Será que ela vai ler? Eu estou apta essa vaga ou não? Hoje eu não tenho vergonha, porque eu não, eu já tenho. Então, que eu tenho sentido é, às vezes, a gente consegue, assim, às vezes, ter... E eu começo lá, eu vou desde a pessoa que está na vaga até o VP da empresa. Se eu precisar, eu vou mandar. Assim, alguém vai me ouvir. Se eu tenho um objetivo, alguém vai ter que me ouvir. E, às vezes, a gente vê que a gente é até ouvido por pessoas que estão muito mais, assim, com carros muito mais elevados do que pessoas que estão no dia a dia. Às vezes, por tempo, por demanda. E, às vezes, você consegue chamar a atenção de um VP que você nunca imaginaria. Então, acho que a gente tem que ter vergonha, sim, não se intimidar e não se apequenar nunca nesse sentido. E eu comecei a ter que trabalhar isso nessa parte de relacionamento estratégico e eu vejo que tem dado um pouco certo. Então, sim, eu tenho dado algumas custadas, assim, uma mudança de carreira, e eu acho que temos surpreendido um pouco, né? pensei muito, né na verdade, de ter esse lado de ser escutada. Então, acho que a gente tem resiliência, né? mesmo no network, porque às vezes as pessoas não estão dispostas, não porque elas às vezes não estão... Não respondo porque não estão afim, porque deve ser um monte de gente perguntando, né? Assim, às vezes nem todo mundo está, é, está disposto, né? Ou, ou seja, sempre disposto a ajudar ou a responder. Então, se não responde, então ok, né? Não vou, não vou odiar, mas eu também eu não vou perturbar. Então, a minha dica, eu acho que é a gente se apresentar, sempre um pitch, assim, pronto, sabe? Uma descrição curta, objetiva, com menos de um minuto. Eu que falo muito, eu tenho que focar... Né? E isso tem me dado um pouco de, de resultado, e agora o que eu estou achando mais incrível é a questão do network pela pandemia, da gente começar também essas questões de movimentação profissional, de se vender em dois minutos, né? Então, acho que é muito isso, as pessoas não querem só escrever, elas querem ouvir, que é o que a Ana também comentou, como você se fala, como é que você se porta, né? tem, às vezes, não fazer só algo escrito, né? marcar uma videoconferência, porque você consegue ter um pouco mais de aproximação, né, dessa pessoa ser só escrita, ou uma mensagem que isso vai refletir em alguma outra reunião, enfim. Então, acho que são, para mim, eu acho que é isso, para ampliar, é aquela coisa mais normal, né, o LinkedIn atualizado, como é que a gente faz o marketing pessoal, mas eu sempre estar tá disposta a ajudar, que eu acho que isso é importante, essa troca, né, eu acho que é o que a Alice falou também de, eu tenho que doar alguma coisa, né, assim, que não receber em troca, mas acho que é, é, como é que eu posso dar algo que a pessoa também esteja disposta a me oferecer algo também quando eu preciso de informação, de atenção, de, às vezes também, ah, indica aí para uma vaga, sei lá, algumas coisas, são então, relacionamentos, então acho que faz sentido a gente estar tá sempre aí é, em contato mesmo com as pessoas, né, qualquer papo começo do grupo já tem todas pessoas incríveis que o meu network tem interesse nenhum sim, é sim. só para estar junto com vocês já tá já tá ótimo gente não se perder aí nesse meio do caminho muito bom, bom. vou finalizar rapidinha uh, eu acho que a minha dica principal é autoconhecimento e é saber o que você tem para oferecer né porque aí fica bem mais fácil da gente ter aquela autoconfiança que a Ana Maria falou lá no começo. Então, se eu sei que eu tenho algo para oferecer, eu me sinto mais confiante para fazer um contato, para começar uma, um relacionamento com alguém, para bater na porta de alguém e pedir alguma coisa, se for o caso. E aí, eu, eu sigo um, uh, o Guilherme Alf, que é responsável por eu estar aqui hoje, que foi no podcast dele que eu ouvi, que é sobre o WLA, que ele fala o seguinte, que a gente tem que organizar, interagir e expandir. Então ele falou, primeiro você organiza os contatos que você tem, entende como é a sua rede, quem você conhece, onde estão essas pessoas, como é que você se conecta com elas, interage com elas, e aí pode ser pelas redes sociais. É, tem uma coisa que eu fiz no começo também, que eu mandei um e-mail para todo, eu tinha uma lista de e-mails, sabe que a gente vai acumulando das empresas pelas quais a gente passa? Eu mandei um e-mail para todo mundo me apresentando e falando o que, que eu estava fazendo neste momento. Então, isso também é uma forma de interagir e para depois expandir. Então, primeiro organizo, interage com quem eu já conheço e depois expande. É isso, obrigada. Ótimas dicas, meninas. Aproveito, então, que a gente está falando sobre networking para dizer que está sendo disponibilizado os nossos Instagrams para quem desejar nos conhecer melhor, entrar em contato conosco. Estamos aqui no chat. Uh, a cada painel, quem está conversando com a gente, a gente está inserindo então aqui o Instagram, para vocês também poderem uh, fazer network, né? Exatamente. Muito Sigamos. obrigada meninas, obrigada Elias, obrigada, obrigada Gisele pela contribuição de vocês.